a gente vai fazer um vídeo aqui no canal E olha, hoje a gente vai, a gente vai dar uma olhadinha nesse, nesse vídeo né E olha, é sobre o Pilhado, né? Que, que ficou aí bastante feliz sobre a vitória do Flamengo O Flamengo aí né, fazendo uma ótima temporada Falou do Pedro, né? E também, né? É um bom jogador, tá jogando muita bola, né, mesmo, né O Pedro tá vendo uma ótima temporada no Flamengo, né Esse é o jogador que o, que o Dorival quer, né Que quer, não, né Que tá no time, que tá ali fazendo gol, fazendo assistência, né Criando chances e a confiança lá em cima, né Isso sempre ajuda pro jogador, né E é isso Olha É... Foi um bom jogo hoje, Havaí e Flamengo, mas depois desse debate sobre esse assunto. Vamos para o vídeo, mas antes para o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa a notificação para você não perder nada, tá bom? De de de também compartilha para a galera, é muito importante compartilhar para a galera, tá bom? Compartilha para os seus amigos e para quem for aí, dos seus parentes, tá bom? Então vamos para o vídeo. Foi outro jogador que cresceu muito com o Dorival Júnior tá jogando e... muito bem. tá voltando, Inclusive, né? Inclusive, falando sobre o Dorival, é impressionante o quanto o Dorival mudou esse time do Flamengo em tão so, pouco hein? tempo. É um time que joga bem, é um time que joga ofensivamente. Hoje mesmo, perdeu várias chances, teve erros na defesa, mas jogou, buscou o jogo fora de casa. Teve aí a classificação na Libertadores, a classificação na Copa do Brasil, do jeito que foi, revertendo em cima do Atlético Mineiro. E na minha opinião, a grande diferença, quero saber de vocês, é que é um time corajoso. Na época do Paulo Souza, que eu cansei de falar que é horroroso, o Flamengo jogou seis meses no lixo. Um treinador <risos> ruim e marrento. Ele consegue ser ruim e achar que é bom. Quanto a mágoa desse Souza. coração, hein? Não, porque o Flamengo jogou fora seis meses tendo esse treinador. Se o Paulo Souza ganhasse um pouquinho mais pelo Flamengo, o Flamengo estava disputando lá na frente, pelo Brasileirão. Só que o aproveitamento patético do Paulo Souza deixou o Flamengo hoje a nove pontos do Palmeiras. Não ficando aí bem distante de uma briga pelo título brasileiro. Agora, o Paulo Souza, hum. Piperno, Zé, Pedro, quando ganhava, fazia um gol. Eram cinco zagueiros, 30 volantes, retrancava o time inteiro. Retrancava o time inteiro, parecia que ele não queria jogar bola. Ele queria só o resultado. Você tá muito rancoroso. Mas eu tô mentindo com o Dorival Júnior... Parabéns a quem contratou, né? É isso. Não, a quem contratou e a quem bancou. Porque com três meses de trabalho do Paulo Souza você já via que ia ser uma tragédia. Mas quando um cara, um ca Quando vai tirar tira o cara da seleção da Polônia, vai na Europa, buscar, é, estudou, acho que pesquisou. Você imagina isso, oh. né? Afinal, são dirigentes do Flamengo, não é do... né? Lá do time do meu bairro. Aí você imagina que fizeram... que, que estão sabendo o que estão fazendo. Aí, aí o cara chega e também não vai tirar, chegou e já tira não... imagina que está trazendo alguém que foi bem escolhido né de uma hora para outra, tem que dar oportunidade para o cara e assim os jogadores também, eles não entendiam direito o que ele queria, sei lá de repente ele queria demais, né queria coisa demais trabalhar assim, metodologias muito avançadas para alguns jogadores essa que é totalmente isso, mas teve jogador falando que o Meri, um dos méritos do Dorival foi simplificar a situação. Né? Começou a simplificar os movimentos, né? jogadores começaram a crescer de produção. É, também soma muito o fato dele conhecer muito, muitos jogadores da equipe do Flamengo, isso ajuda muito também. Mas talvez o Paulo este, estivesse complicando demais a coisa. Você lembra do começo que a gente reclamava que ele botava Everton Ribeiro da esquerdo e não sei quem do outro lado? Nossa, ele só. mudou complicando Inverte demais. Invertiu o Lázaro, né? invertiu o Marinho. Até a minha mãe Boy, faria olha. um trabalho melhor que o Paulo Souza à frente do Flamengo. Porque minha mãe falaria para os jogadores, ó, oh, joga como vocês quiserem, Boy. faz aí o que vocês acharem melhor e seria melhor do que foi a bagunça que era o Flamengo com o Paulo Souza. Boy. E perno, Boy. sobre a situação do Dorival Júnior, oh. o que que foi a principal mudança na sua opinião? Para mim foi a coragem. Flamengo com coragem de jogar, Flamengo jogando para frente, quer golear... Que é, tá jogando bem, goleia, faz 7x1 no Tolima como fez Faz 3x0 como fez recentemente no Campeonato Brasileiro É um Flamengo que dá mais esperança pro seu torcedor Eu acho que a principal mudança, para não ser muito redundante, foi exatamente a troca Paulo Souza pelo Dorival, porque o Dorival é melhor Paulo Souza, veja, essa, enfim, vocês estão falando ah, sim, Mas ele é, o Dorival não é português é, Pois é, Zé, você tava tá, <risos> tá falando dessas mudanças que o Paulo Souza fazia E a do Everton Ribeira, que mais me chamou a atenção porque ficou muito evidente que não ia dar certo, que tava dando errado e veja, até em jogo o jogador não queria. E o jogador não queria, em jogo fácil, o campeonato carioca, mas o mais engraçado disso é que aí tinha gente que ia puxar lá dos arquivos, mesma, ah, mas o Everton jogou assim quando apareceu no Corinthians, é. pra justificar São a lambança que o Paulo Souza fazia. Mas o Flamengo só ganhou com o Dorival, o Dorival já tinha feito outro bom trabalho no Flamengo, inclusive em circunstâncias parecidas, aquela coisa de na época, era o técnico Tampão, que chegou lá quando a coisa não estava dando certo lá com o Barbieri, o time estava começando a cair, o Barbieri ainda era muito jovem. Ele pegou o Flamengo que estava em queda livre no campeonato, e o Flamengo foi vice-campeão brasileiro. Foi até o exemplo que eu citei aqui um dia, um domingo, quando muito se falou naquele, naquele momento, é possível queda do Paulo Souza. E eu acho, falei, gente, para trazer alguém do exterior agora no campeonato no meio, temporada do meio, é um assim, é aumentar um o problema. Tá, e o Dorival pode e... ser uma solução tão bom, lembra? lembra disso? Então, é, eu e, e assim, é um cara competente. O, o estranho não é o Dorival acertar mal agora. O errado e o absurdo foi ele ficar um ano parado. Ó, e é uma teoria do Bruno Prado, Pedro, eu vou te passar a palavra. Sim. O Bruno Prado, ele falou o seguinte, e realmente é pra se refletir, como o mundo do futebol, ele dá voltas. O Dorival Júnior, ele ficou um ano desempregado. Ele ficou um ano esquecido. Aí o Ceará relembrou do Dorival Júnior. Falou, opa, Existe vamos um chamar o Dorival Júnior, é né? um treinador que já teve alguns bons trabalhos, contratou para o Ceará. Realmente era um treinador que estava com pouco mercado. E, de repente, ele vai parar no clube de maior orçamento, de maior faturamento no futebol brasileiro. O Flamengo faturou um bilhão de reais. E aí o Dorival Júnior recebe essa chance no Flamengo. E hoje, se você parar para pensar, o Flamengo briga pela Copa do Brasil, como favorito na minha opinião, com a saída de Palmeiras e Atlético Mineiro o Flamengo é o favorito ah, é muito favorito? Não mas é o favorito ao título da Copa do Até Brasil porque já foi eliminado duas vezes pelo Atlético Paradaense sim, né? você tem Corinthians, você tem o Fluminense em ótima fase, mas o Flamengo é o melhor elenco e tem também o Flamengo muito forte na Libertadores, a teoria do Bruno Prado é a seguinte, o Dorival que ficou um ano desempregado e que recuperou ali o seu mercado no Ceará, que é um time, sim, de menor tradição que esses gigantescos do futebol brasileiro, ele pode até ir para a seleção brasileira no fim do ano. Porque suponha pode. que o Dorival ganhe a Libertadores e a Copa do Brasil, o que é possível. Ele vai ser o principal treinador no futebol brasileiro, além do Abel Ferreira, que é estrangeiro. Então, olha como o mundo do futebol dá voltas. A última impressão é que fica, né? E o Dorival, eu lembro que dirigiu aquele Santos de 2010... Tinha Neymar, Gans, companhia. Era um prazer ver aquele Santos do Dorival é. jogar. Foi campeão paulista, campeão na Copa do Brasil, atropelando todo mundo. Era 10x0, era 7x0, era 8x0. Pegou o pegou São Paulo na Vila Belmiro 3x0, uma semifinal de campeonato paulista. Depois veio a vencer o Santo André na grande decisão. Era muito legal ver o Santos do Dorival jogar em 2010. De lá pra cá ele evoluiu bastante. É claro que pegou times assim em momentos desconfortáveis tinha até aquela coisa se o momento está ruim chama o Dorival porque ele salvou o Palmeiras do rebaixamento, salvou o São Paulo do drama do rebaixamento se você pegar aí os últimos anos de 2010 pra cá o Dorival salvou várias equipes do rebaixamento, do Fantasma, da segunda divisão várias e várias equipes, e aí era aquela coisa no São Paulo pelo menos foi assim, ele salvou o time da zona de rebaixamento Chegou no ano seguinte, não tinha assim um time tão estrelado, não tinha material humano como no Santos de 2010. Começou a oscilar, perdeu um jogo aqui, empatou ali, Dorival acabou caindo. E ele, né, nos trabalhos que fez de 2010 para cá, quase sempre assim, tá? Na primeira oscilação, sempre demitiram o Dorival. Agora, ele, em 2022, tem um Flamengo com muito material humano, ele tem uma ideia de futebol compatível com o time do Flamengo, assim, de, de ser um time mais ofensivo, né, de buscar sempre o, o campo de ataque, assim como aquele Santos de 2010 também era muito ofensivo e dava prazer de ver jogar, e agora engatou uma sequência de vitórias, o time tá cada vez mais confiante, os jogadores melhoraram bastante desde a saída do, do Paulo Souza, e só tem a crescer o Flamengo com o Dorival Júnior a partir de agora, e é isso, né, a última impressão é que fica, se ele chegar no final do ano campeão com o Flamengo, com o time lá em cima... Ele pode sim ser um candidato, se tornar um candidato à seleção brasileira, porque a última impressão é a que fica. Ele faz o time jogar coletivamente. Melhorou muito a marcação do Flamengo, que começa desde o ataque. É aquela marcação avançada. O Flamengo está fazendo bem, ou seja, o. Ah, ah, o Flamengo não faz que os jogadores não estão aguentando. É, o Thiago Maia falou, né? Ele chegou, chamou o Thiago Maia e falou, ó, daqui 15 dias eu quero você pronto fisicamente para jogar. Você já chegou e falou, não, o cara não, não, não tem que jogar. E o Thiago Maia já está jogando e, e fazendo partidas interessantes e importantes. Ele, ele recuperou individualmente alguns jogadores, vários deles estão jogando. Agora, precisa recuperar alguns outros. Por exemplo, o Rodinei está jogando bem, mas cadê o Mateuzinho? Ayrton Lucas, o Flamengo precisa do elenco inteiro, né? É, tem um grande elenco? Tem, mas ainda há alguns jogadores que precisam é, crescer se reforços não vierem, né? O Flamengo ali bate a porta, né? Precisa de um lateral direito, vai depender do Rodinei, que você não sabe, né? Vai be... tá, Eu, tem não jogado vai muito bem. Não vai renovar, né? Provavelmente o Flamengo vai contratar um lateral. Então oh, ele... tá aí, galera, esse foi o vídeo do canal, né? 10 minutos e 11 segundos foi o vídeo. Mas olha, é, grande vitória do Flamengo, acho que tá aí, né, na briga pelo título, né, tá na briga pelo título e tem que brigar pelo título mesmo, né, porque o Flamengo tá ali querendo ganhar jogo, né, tá ali ganhando três pontos, né, importantes, né, e o Flamengo foi muito bem, né, jogou muita bola. Agora, é... O que faltou mesmo é aquele gol, né? Aquele gol, aquele gol do Havaí, né? Que o jogador cabeceia sozinho, que o jogador. que ninguém cabeceia junto com ele, né? Foi o Arthur.. o Arthur Chaves, né? Que foi o primeiro gol dele como profissional do Havaí. E aí não tem ninguém para cabecear com ele, né? E ele vai cabecear sozinho, ó, né E aí ninguém cabeceia junto com ele. Então foi o erro da zaga ali né Foi o erro da zaga né? Ali naquele lance Mas olha O Pedro tá jogando muita bola Tá jogando muita bola O Pedro tem 9 gols No campeonato brasileiro Né É o jogador Que tá com o ranking Maior ranking aí Né E não é brincadeira não É verdade que é E o Pedro tá jogando muita bola E olha eu tipo assim, né? Ano passado o Pedro não tava bem. É, também é, técnicos que não ajudavam ele, né? Rogério Sene. Tipo assim, 2020 ele foi bem, né? 2020. Né? 2020 ele foi bem, marcou o gol, né? Que ele aparecia, mas assim, 2021 para o começo de 2022 ele não tava bem, né? E aí, com o Paulo Souza. Ele deitava ali a dupla de Pedro e Gabigol, mas não dava certo. Pedro não jogava a bola, não jogava bem e também irritava a torcida do, do Flamengo, né? O Pedro é fominho, Pedro não joga nada, Pedro é, é isso e aquilo, né? E aí um os torcedores incomodava, né? Se incomodava, se revoltava com o jogador. Mas hoje ele tá bem, hoje ele marcou três gols, quatro gols, né? No jogo contra o Tolima, né? Tá bem, tá jogando muita bola. Tem que ser assim mesmo, né? Porque tem que continuar assim. Eu acho que o Beto vai brigar assim.